Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Estou trazendo para vocês hoje aqui uma coisa bem legal. Assim, muita gente está querendo começar a trabalhar na internet, trabalhar com a internet, seja com marketing digital, seja construindo sites, seja pegando o seu negócio e colocando na internet, ou seja, assim, colocando o seu negócio no digital, construindo uma loja virtual. E existem hoje muitas ferramentas, só que assim, as pessoas, na verdade, elas não sabem como mexer na ferramenta, elas ficam paralisadas. Existem vários cursos completos que incluem. Né? É, como mexer por exemplo, no WordPress, se você não conhece, cara, é uma ferramenta fundamental, gratuita, que você que te permite construir um site muito rápido. Assim, antigamente, o que se gastava uma equipe de 10, 15 pessoas em um orçamento aí, sei lá, de 300 mil reais para se construir um site. Hoje em dia você baixa um aplicativo gratuito é, instala ele na sua hospedagem e você vai configurando de várias formas. Então, assim, se você está buscando uma renda extra, se você está buscando é, uma forma de ganhar dinheiro na internet, eu recomendo muito você estar tá bem posicionado na internet. Hoje, 40% dos sites que estão na internet, até mais eu acho, tá, são em Wordpress. Por quê? Porque Wordpress é uma ferramenta que ela, ela é bem é, relacionada com o Google, por exemplo. Então, assim, mas por quê? Porque os sites do Wordpress eles são responsivos, existe uma comunidade mundial trabalhando para desenvolver a ferramenta. Então a ferramenta ela tem muita atualização, tem muitos plugins. Tá bom, mas eu não entendi direito. Como é que faz isso? Bom, se você está achando que é difícil aprender uma ferramenta nova, porque ela pode ser muito complexa, sabe o seguinte: essa semana entrou em contato comigo, eu achei muito legal. Um senhor de 80 anos, tá, que ele estava fazendo um trabalho para a universidade, e ele queria publicar o conteúdo que ele estava produzindo, né, que é um estudioso, na internet, eu não sabia como. Então ele mandou uma pergunta e eu indiquei para ele: fala, ah, usa o WordPress. Aí eu pensei, cara, muita gente para nessa hora porque. Apesar do WordPress ser uma ferramenta fantástica, ela é uma ferramenta que o início assusta. Por quê? Porque tem muitas opções. Mas se ela é uma ferramenta com muitas opções, isso é ótimo, porque sinal que é uma ferramenta poderosa, que permite você fazer muitas coisas, assim, personalizar, customizar. Então assim, pode ser uma ferramenta que, simples para quem está começando. E conforme você for aprendendo, você pode ir agregando plugins e agregando funcionalidades. Os plugins também são gratuitos, entendeu? Isso que é muito legal. Tália, mas eu como é que eu faço para começar? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer para começar é contratar uma hospedagem. Porque hoje é capaz de você contratar uma hospedagem por 2,90 mensal. Vou deixar o link aqui embaixo até a da minha, que eu pago bem baratinho. Cara, e vale muito a pena. Por quê? Porque se você tiver sua estrutura de negócio baseado em, em sites como o Facebook, é, Instagram. Pô, é muito bom, elas bombam de vender, é muito bom começar aí sim. Mas você também, um dia se eles quiserem mudar as regras, eles podem te bloquear, ó, assim, de um dia para o outro. É Uma ótima forma de você começar é com o WordPress, tá? Ah, mas eu não sei mexer, como é que eu faço? É, para quem tem dificuldade, de repente, de buscar, e realmente, assim, é muita informação, cara, estudar é o caminho, tá? Se você sabe fazer, você vai fazer rápido. Na verdade, o conhecimento te liberta, tá? Porque com essa ferramenta na mão, cara, você não precisa mais depender de um salário. Você pode montar uma empresa sua, você pode trabalhar com marketing digital, você pode fazer site para terceiros, você pode divulgar o seu negócio. Se você tem uma loja, um cabeleireiro, é, qualquer coisa, qualquer negócio, um serviço, uma agência. Se você trabalha em casa, cara, hoje em dia com a pandemia, Trabalhar em casa se tornou a grande solução, só que quem estava preparado, pô, tá deitando e enrolando. Quem não estava, tá aí sofrendo não sabe por onde começa, tá? Então, quando se fala de desemprego no Brasil, lembra o seguinte, cara, trabalho tem muito. Quantas pessoas hoje estão precisando fazer um site? Aprenda essa ferramenta e aprendendo ela, você já bota um site na internet você vai aprender outras coisas naturalmente. Mas você pode trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com, com a construção de sites, você pode trabalhar inúmeras, inúmeras coisas, tá? Não falta trabalho para quem, tá, quem sabe mexer com ferramentas digitais. Então eu recomendo aqui um curso, cara, que é muito barato e, assim, é de altíssima qualidade. eu, assim, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá, porque, assim, como é um curso extremamente completo e muito barato, é, se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. O Rocket WP você consegue fazer em casa, tá? Se você tá em casa esperando acabar a pandemia, aproveita o tempo, cara, esse curso aqui é totalmente do zero, tá? Você vai pegar a parte inicial, que é registro de domínio, hospedagem, a parte de instalação WordPress, Elementor, é, como fazer lojas virtuais, e-commerce, é, tráfego orgânico, SEO, caramba, não tem de nada. Porque assim, você até consegue achar informação na internet, mas até você conseguir colher todo esse conhecimento, pode ser que você esteja perdendo tempo. Então assim, às vezes você investe num curso, esse curso é bem baratinho, tá? E passado aí um mês, você já está ninja no negócio, está fazendo um monte de coisa, está vendendo site, e o site que você vendo aí, cara, você consegue ganhar uma grana. E Depois eu vou explicar outras formas que tem de ganhar dinheiro, por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Então, o marketing digital, gente, às vezes eu estou dormindo, cai vendinha, é incrível. Nesse curso, ele é perfeito para quem quer, quer trabalhar com sites afiliados, aumentar a visita no site com SEO, que é... É tráfego orgânico, ou seja, você não paga nada para gerar tráfego. Você precisa dormir na Wordpress, porque Wordpress é uma ferramenta incrível. Criar site com Elementor, que também é uma ferramenta de criação. Enfim, tem como criar loja virtual, se você tem um comércio, quando o comércio está parado. Se você já tem um site, você pode melhorar o seu site, sem tem que pagar um profissional para fazer isso. Às vezes, nesse momento, assim como você vai ganhar dinheiro, tem profissionais cobrando por isso. Então assim, você pode melhorar seus sites publicados também, entendeu? É, você pode ganhar dinheiro criando site, revendendo o site, criar sites replicáveis, ou seja, você cria um, depois você consegue fazer vários a partir daquele modelo, né, um template. Criar site de vendas, criar sites responsivos, para quem não sabe é um site que é tanto no celular quanto, quanto em tablets, quanto no PC. É, criar site on page, ou seja, só uma landing pagezinho, então multi page, um site daqueles complexos, tipo é, que são várias páginas. O WordPress, gente, é um CMS, é um tipo de site que você consegue é, ter uma página que você publica artigos diversos. Então você tem um modelo de, com algumas páginas, mas aquela página é dinâmica, ou seja, todo dia você vai conseguindo publicar conteúdos novos ali. Você pode publicar também uma loja, publicar produtos, você pode, pode publicar artigos. Gente, é muito fácil, você consegue publicar inclusive pelo celular, tem, tem appzinhos. Se você estiver na rua, você consegue até publicar pelo seu celular. Então você tem vários bônus aqui, tá? olha que sites bonitos aqui que ele está mostrando. tá? É, você tem projetos dos alunos aqui, os alunos mesmo fizeram o curso, depois já... Já estavam fazendo outros projetos, ou seja, é muito legal você ver uma pessoa que não sabia nada. Tem muita gente que opta por Uber, tá? Por quê? Porque é rápido. O cara bota o aplicativo, não é tão rápido assim que o cara tem que tirar carteira, tem que fazer prova, fazer investimento também. Para tirar carteira do Uber, se não me engano, você tem que pagar para o Detran e cento e poucos reais, fazer prova também, essas coisas. Então, assim, se você pegar esse investimento e de repente fazendo um curso, você consegue começar a oferecer serviço para quem está precisando. Gente, é muito rápido sim aprender o WordPress. Você vai ficar impressionado como é que essa ferramenta é incrível. E hoje em dia, com hospedagem, você consegue botar diversos, inúmeros sites, porque é limitado é, muitas hospedagens. O Felipe, que é o criador do curso, ele explica item por item, de uma forma, uma metodologia, que é do zero totalmente até o avançado. Se você já sabe alguma coisa, você pode ir pulando algumas aulas, tá? Que são as aulas de instalação e tudo mais, e partir para o lado avançado. Porque assim, eu mesmo... É, achava que eu sabia muito do WordPress e quando eu comecei a estudar eu vi que caramba quanta coisa que eu não aprendi aqui e tudo que você aprende, principalmente no WordPress, se converte e pequenas modificações que você faça no seu site, você pode gerar mais audiência, um público maior passando pela sua página e naturalmente você pode fazer vendas. Gente, para não ficar muito longo esse vídeo, vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, tá? recomendo assistir, é muito bem explicadinho é, esse curso aqui é para qualquer pessoa, pessoa que não sabe nada de WordPress, sabe alguma coisa Pessoas sabem muito bem sobre o WordPress, mas querem se desenvolver um pouco mais. Porque não fala sobre o WordPress? Fala também de SEO. Pessoas que querem criar sites sem precisar programar. Gente, o WordPress não tem programação. É isso que é o conceito de CMS. Você tem um, um aplicativo que você instala, explicando muito por alto, é como se fosse uma publicação no Facebook. Você entra, tá, só que passa a ser uma estrutura sua, particular, ou seja, você tem total domínio ali. Você não corre o risco de ser bloqueado, como você bota um assunto que não interessa para o Facebook, por exemplo. E assim, e se por acaso um dia, como aconteceu com o arcute uma dessas plataformas é, é, que são sociais, elas caírem ou diminuírem, você, a tua estrutura está montada. E conforme vai passando o tempo, você vai construir autoridade. Por isso é tão importante você ter uma estrutura própria, particular sua. Esse curso é super bem explicado, tá? Então, assim, são 147 aulas, 39 horas de curso, é, são oito módulos, e você sabe que você vai poder contar com suporte, né? É, tanto do Felipe quanto também do grupo, que tem um grupo no Telegram, onde um os alunos encontram experiências e rola até um network, né, que surge muito trabalho ali. Você tem aqui um, um, vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso e tiveram resultado super positivo. Além disso, você ainda tem bônus, tá, que é a otimização de velocidade e performance, que é fundamental para ser ranqueado no Google. É, criando páginas de vendas, curso de SEO para WordPress, fundamental para qualquer um. É, curso de e-commerce é, com Elementor para quem vai trabalhar com comércio eletrônico, quem tem, quer ter uma loja virtual. Então, gente, recomendo fortemente, se você quer começar um negócio digital, começar um negócio online, tá? Tá querendo empreender, não sabe como, se você tem um negócio físico que está de repente, passando por problemas aí porque você está sem audiência, você não tem pessoas indo comprar na sua loja, essa é uma excelente ferramenta. Você pode conjugar ela com outras ferramentas e isso vai te ajudar muito a ter visibilidade. Pensa o seguinte, a sua loja física você só vai conseguir atender uma regiãozinha ali do seu bairro, uma esquina, pessoas passantes. Na internet você consegue atingir o Brasil inteiro, quem sabe até outras pessoas do mundo dependendo do seu negócio. Eu vou deixar então aqui embaixo o vídeo do Felipe, que é mais fácil ele explicar, é, módulo por módulo, ele explica a metodologia dele. Ele explica os resultados, ele explica como é que ele vai conduzir esse curso, como é que ele vai conseguir te levar do ponto A, que ele não saber nada, até o ponto B de se tornar um especialista em Wordpress. E o Wordpress, gente, você não está aprendendo uma ferramenta, você está aprendendo a se posicionar na internet. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.